Fala, pessoal. Hoje eu fui rodar para poder procurar vaga para a escola para as crianças, né? Para as crianças, né? Para todo mundo burro velho aqui já. Para os meninos, né? Para os filhotes aqui. E aconteceu algumas coisas interessantes que eu nem contei para a Verônica ainda. Falei assim, ó, antes de eu te contar, eu vou fazer uma coisa diferente. A gente vai gravar, eu vou estar tá contando para vocês e ela vai saber aqui. E vocês vão ver as expressões dela. Ela não sabe... Não é o que aconteceu, né? Aconteceu coisas interessantes até Coisas que se confirmaram Em vídeos que eu sempre comentei Com vocês anteriormente Aí o assim, que que tá falando? Ele fala tanta coisa é. Aí o que acontece? Primeira coisa eu fui procurar Aqui em, em, em Atalaia Nós temos Duas escolas que a princípio Uma Era para segundo grau, né? Que aqui no caso é, é secundário E a outra também era a princípio Só que eu cheguei lá na escola Falei com a mesma inspetora que estava na porta e ela falou que não, que aquela escola que tinha, que eu pensei que tinha secundária, ela só vai até o nono grado, que o nono grado aqui é como se fosse a nona série, né? Uh, seria como se fosse o, o, o nono ano no Brasil, que agora também é nono grado aqui, só que aqui o segundo grau tem quatro anos. E aí eu falei, mas aqui não tem, nessa escola aqui não tem do décimo grado pra cima lá, não. Só lá em, em Santiago, né? que eu moro em Atalaia, cerca de 10 minutos, que você já viu nos vídeos anteriores aí, cerca de 10 minutos de distância até Santiago. E aí eu, poxa, tá bom, né? E tem um outro e fui embora, tem uma outra escola do lado, que se chama Escola de Agropecuária. É uma escola in, é interna, que a criança vai pra lá... Criança? Pra, Criança, adolescente, é, adulto. É de 15, né? De 15 é acima anos. de 15 anos, né? Então, um adolescente. O adolescente vai pra lá e lá ele fica internado, né? Fica interno de segunda a sexta. Só vai pra casa sábado, fica sábado, domingo e segunda-feira retorna. Um internado fica esquisito. É, é um internato, né? Uhum. Fica internado numa uma escola interna. Uhum. É um internatozinho que tem, que a gente no Brasil conhece como internato. E lá, até que não é caro. Uhum. Perguntei o preço... São 60 dólares a matrícula uhum. e 100 dólares a mensalidade. Ou seja, alimentação inclusa, porque é, é tem patrocínio do governo. Esse dinheiro é só para poder manter a escola, fazer manutenção e tudo mais. O resto, a comida, creio que seja patrocínio do governo. E tá gravando, tá? Uhum. É porque eu tô com a bateria pouca, então não sei se tá Mas acabando. Daqui. Então, aí que acontece. Eu não tenho como dispor de 100 dólares nem para um. Porque a princípio eu achava que fosse uns 30, 40 dólares. Então, eu fui até o centro de Panamá, por isso que eu demorei. O centro de Panamá? O centro de Santiago. Eu tipo, assim que é Panamá. Eu fui até o centro de... Se fosse até o centro de Panamá, não tinha voltado até agora. É, isso que eu estou achando estranho. Eu sei que você demorou, mas não então, tão. Então, né? eu fui até o centro de Santiago procurar a vaga. Falei assim, já estou no meio do fogo, vou me queimar de uma vez. E aí eu fui rodar as escolas, né? E eu fui na principal que tem aqui. São duas principais que tem aqui. Tem a, a escola normal. E tem a Huracar, que chama de Huracá aqui, que é uma escola tecnológica, já bem famosa e tal, que é muito difícil conseguir vaga. Mas eu fui na escola normal, aquela, a escola normal é aquelas escolas tradicionais. É, eu não sei se, Verônica, você pode colocar, de repente bota uma foto aqui, a foto da... Só você, eu vou te mostrar a foto depois. A Verônica está colocando agora para vocês verem uma, a, a foto da escola normal, essa escola que eu fui lá para poder ver vaga para as crianças. E lá, né, eu, eu desci, né o nosso ônibus que sai daqui já está lá, é a Passa em Frente da Escola. Você tem dois ônibus que passam em frente da escola. É uma escola ela é tão grande que parece um castelo, é, não tem uma essas universidades antigas, é como se fosse uma universidade. E lá eu fui né procurar ver se tinha vaga e foram me indicando, e me indicaram o psicólogo, porque lá todo aluno, quando vai se matricular, tem que passar por, por esse psicólogo que se chama Donaldo. E aí esse psicólogo, ele não estava lá na hora, mas o assessor dele estava, eu conversei com ele, e ele pediu para poder, ele viu meus documentos, eu conversei com ele lá, né, gastando meu portunhol, né, que é estou aprendendo um pouco do espanhol, então tem que falar no portunhol. E aí eu fui conversando com ele, ele me indicou para poder, ele falou que tem vaga, tudo normal, só que tem que fazer uma entrevista com o psicólogo. E aí o psicólogo, eu tenho que regressar amanhã, de manhã, já com todo mundo, Aham. Então amanhã vamos ter que regressar com todo mundo todo lá. Todo mundo, todo mundo. Meninos ou o pai e mãe também? Ah, você vai ficar em casa? Vai não, juntamente. não, eu só queria saber. Não, assim. todos ah, tá. que já vão fazer entrevista amanhã. Ah, Porque sim. aqui tem, parece que são sete tipos de, de, de alunos, né? Tipo assim, o décimo ano tem para sete níveis, né? Mais ou menos isso. E aí quem avalia isso é o, o psicólogo. Então tem vaga para eles? Creio que sim. É muito grande que eu lá... É porque ele não falou que não tinha vaga. Uhum. Ele falou, vem amanhã que o psicólogo vai encaixar vocês aonde tem que... As crianças, no caso, né? Aonde tem que ser encaixado. É sim. Então, vaga tem. Falou a idade deles. Falei, não é, teve então, problema. Não tudo bem. Eu falei com a Brenda, que a Brenda tinha ia de 18, fazia 19 ano que vem e tal. Ele não disse que tinha problema. Porque nem não fez escolas, ah, então tem que escolher outra escola. Uhum. Não, ali é aquela escola que já ah, pega todo mundo. E aí eu fui, né? Fui ver para tipo, tirar acesso do documento, xerxes 3 centavos. Cada cópia. Que é é 3 centavos a Xerox aqui. Tipo assim, se for folha grande, são 5 centavos, né? Mas a Xerox comum aqui são 3 centavos. 3, uhum. Que na verdade seria 10 centavos no Brasil, né? É verdade. Se fosse colocar assim. Só Mas que no caso. Que nem tá 10 centavos mais. É, tá, tá, tá 30, 40 centavos certeza, por aí. Com é. certeza. Só que aquela questão, né? Aqui a gente não pode comparar, fazer é, conversão. É, o câmbio, o né? 3 centavos aqui é, é como se fosse 3 centavos no Brasil. Então, não tem é como. É, é, se você for fazer o, em termos de valor de salário mínimo, comparação e porcentagem salário mínimo, três centavos aqui do, de dólar seria três centavos do Brasil. Então, pra vocês terem ideia de quanto vocês estão pagando a mais numa Xerox, numa Xerox, numa cópia, né? Aí você deve pagar 15, 25, dependendo da quantidade que você compra no Brasil. E aqui a gente paga três centavos. E aí eu fiquei de levar a documentação toda manhã, que já tem até aqui. Deixa eu ver aqui, filho, pra eu mostrar vocês aqui ao vivo. entregar aqui uma aqui essa escola aqui ó vocês se vão vai dar para ver aqui ó é... escola Escuela. Juan de Mostelis Arrosemena Esc escola normal entendeu e aí tem os pré-requisitos para inscrição ao bacharelado de pedagogo bilíngue e tecnólogo que aí você lá a pessoa ele vai distinguir né o cara vai distinguir pra para qual você vai lá quem avalia isso é o psicólogo você pode escolher mas ele vai avaliar olha é. você pode ser bilíngue a Bruna pode ser bilíngue ela pode Brilhante. fazer para para bilíngue e detalhe quem é bilíngue depois que se forma pode pode acho que todos eles ganham uma é, quatro meses pago no, ou nos Estados Unidos para fazer intercâmbio ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Escócia Tá, o bilíngue que você fala é o que a pessoa que fala, no caso a Brenda vai falar, vai ser trilíngua, né? É isso né? que eu tô falando. Que é o espanhol então, e o inglês. Então espanhol seria trilíngua. Mas o bicho inglês Brenda é muito fraquinho em inglês, né? Não é, mas. Você sabe eu que eu acho que vai ver esse vídeo. Vai ver? É, não vê, não vídeo não. É, não, não, não tem não. Mas ela é fraquinha em inglês mesmo, né? faz o quê? Aí tem que ter, pra, tem que ter a entrevista com o psicólogo, tem que pagar 5 dólares para poder pagar a entrevista do psicólogo, cópia da certidão de nascimento, o boletinho, cópia do boletim e a cópia dos responsáveis. né? Aí já marcamos pra amanhã. Nessa escola que eu mostrei pra vocês aqui. E amanhã nós vamos levar geral.